Nas áreas mais afastadas, mais periféricas, a fiscalização da CT é inexistente. Seria legal colocarem lombadas ou lombofaixas, é, mais sinalização, mais radar. Essa gestão não fez nada para impedir as mortes de pedestres e ciclistas. Nada. Isso não é normal.